A gente começa por onde? Oi, gente, tudo bem com vocês? Está no ar mais um IMS. E hoje a gente vai mostrar para vocês, quer dizer, tá dicas para vocês do que levar e do que não levar para o IMS. E o que você trouxe mais alto a mim? Ah, eu trouxe umas camisetas, uhum. trouxe uma saia também. Todo mundo trouxe pode uma usar. Saia, eu trouxe. Trouxe, trouxe saia também, saia longa, Bonita. vestido longo, obrigada. Trouxe muita coisa longa, assim, porque é <risos> bem tático, leve, Sim. umas coisas confortáveis para vestir. Legal! Bem louco! Na hora de montar a mala, é bastante importante você se planejar para a viagem. Então, é bom lembrar que tem a parte da viagem, alojamento, os momentos de estudo. Então, é bem importante você lembrar dessa, dessas etapas para montar a sua mala. Isso mesmo. Então, pra viagem, muitas vezes tem gente que vem de fora, vem de outros estados, ou então de outras cidades mais distantes É legal levar o quê? Um casaco. Tentando achar o casaco no meio da balança aqui. Que deu muito certo aqui. Achei o casaco. É um casaquinho assim, ó, entendeu? Mais fininho. Porque a gente também poderia levar um assim. Mas não pra dar a farinha, né gente? Pelo amor de Deus, vai tá calor. Carnaval, 40 graus ou mais, né? Como você me disse ontem, Renata, isso aí é fresquinho pra vocês. Uhum. É bom também levar, então, um documento pra identificar num posto de preferência. O que mais? Vale lembrar também que para entrar no EMS, você vai precisar do seu documento. E para quem é menor de idade, não esquecer de levar a carta de autorização. Então, beleza. Chegamos na EMS, passamos pela recepção, vamos pra onde? Pra alojamento. No alojamento, a gente pega algumas coisinhas pra colocar no nosso portal. Porque a gente vai é ficar o dia inteiro longe, fora do... né? do ambiente. A gente vai para sala de estudo, enfim, o que, que a gente leva, o que é importante levar. Sim, é bastante importante levar escova e pasta de dente, hum. para depois do momento de alimentação. Hum, eu adoro o suco! Tem a toalhinha também. para de bolsa, né, para a gente enxugar. Exatamente. Lencinho, gente, é legal levar um lencinho aqui, porque, né, a gente tem os momentos que a gente chora, né, de repente, não sei, só quem quiser também, quem quiser tá tudo certo. O que mais? as vezes, um remedinho pra tá azul. Remédio, tá importante. Que... Dor de cabeça, cólica, sei lá... Essa é de pras meninas, né? É para as meninas, é importante. Lembrando também que você não volta pro alojamento durante o período de estudo. Então, é bom só levar o essencial para que não fique muito pesado, nem desconfortável pra você em um Você também pode levar pra MES, né? O celular é importante levar pra poder né, entrar em contato com os pais e tudo mais. Mas também tem os momentos exatos os momentos próprios pra falar, que são muito bons. Almoço e no jantar, que depois você vai estar em sala de estudo, ou então você vai estar nas apresentações não é tão legal, né? Também você pode levar o que máquina fotográfica, né, Ivão? Sim. Lá vai ter é, a equipe para tirar foto da gente e tudo mais, mas a gente também pode levar uma câmera ou aproveitar mesmo o celular para fazer uma fotos com nossos amigos. Respeitando sempre os horários, quase. Claro. Sim. Depois de todo dia de estudo, tem hora a famosa hora do banho e jantar. É, é bom lembrar também dos horários, que vai ter horário separado para o banho, para o jantar, meninos e meninas. Mas então, vamos para o item de, do que levar na hora do banho. Toalha de banho, importante, lógico. Tá até personalizado ah, pra não perder, né? Tá, Toalha de banho. Aí as meninas geralmente levam assim, um bocado de coisa, né? Sabonete, não é cadê, cadê o sabonete? sabonete? Sabonete. Aí no caso eu tenho essa bolsinha aqui. Não, cadê, cadê o sabonete, Eduardo, que você trouxe? <risos> Essa bolsinha aqui tem coisa, coisa essencial, né? Coisa pouca touca, né? Rapaz, ah, eu vou tomar um banho rapidinho. O shampoo condicionado também, calma. Mas a gente leva shampoo, o condicionador. Uma dica legal para as meninas, quem não quiser molhar cabelo mais leva um xuxinha ou então... Qual é que... toca Touca. A touca, exatamente. Quem quiser a gente usa a touca, leva a touca. Vamos desconstruir padrões. Vamos desconstruir. Todo mundo usa a touca, quem quiser, sem problema. Então, passado o dia inteiro, agora era de dormir. E o que você precisa para dormir? Poxão. Nosso, nosso aí, é importante o colchão. É legal lembrar que não pode levar o colchão de casal, porque além de ocupar um espaço, você não vai poder dividir com ninguém. Então, leva um solteiro mesmo, pode ser de, de encher ou pode ser o normal, né? E para poder montar lá. Sim. É importante também lembrar de levar o travesseiro, colcha para o colchão, é, um lençolzinho, pra, caso você ache que vai passar frio, com os ventiladores que você também pode levar. Pode levar com um ventilador importante, inclusive. Sim. Porque faz muito calor, então quem é calorento, tiver um ventilador, leva, vai ser legal. Ótimo. E roupa de cama, né? Roupa de cama geral para pra... o colchão. É, você também tem a opção de levar filtro de linha, extensão, para colocar os ventiladores, carregador ventilador de celular, que todo mundo sempre esquece de levar e aí fica aquela confusão Sim. de deixa eu carregar meu celular agora, que deixa eu é. colocar meu ventilador. Porque eles só tem uma, uma tonada ou duas na sala Sim. e é bem complicado, né? Colocar e tudo, tudo. para carregar. E quem estiver passando mal à noite, pode entrar em contato com o coordenador da sala, do alojamento, que ele vai poder te ajudar. Para finalizar o vídeo, é importante lembrar que as roupas que vocês forem levar na mala é, tem que ser adequada para o dia a dia. Então, tanto para os momentos de estudo, quanto para o momento de integração. Então roupas leves que te dê liberdade para fazer os movimentos e tudo mais, que nem te deixe suado ou com muito calor. Ó, gente, um teste legal para você saber se a roupa tá legal ou não para encontro, é você sentar no chão e você ver, Tá confortável? tá? constrangendo, constrangendo com coleguinha. Então, veio o bom Não vou levar, vou levar. Legal, calça jeans é uma ideia legal de levar. Vestido longo pra mim, tanto menino quanto menino, saia longa, saia que vai baixar no joelho. Enfim, coisas que leguem também é legal. É, bermudinha jeans, coisas que não que vão te permitir fazer o que você quiser e vai ser show também. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e curtido as dicas. Temos de levar o um importante na mala. Também é bom levar o um checklist às vezes, para conferir as coisas que você tá levando para não esquecer nada no MS. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo e no MS também. É isso. Yeah! yeah!